Olá, que é o professor Rodrigo, e vamos falar hoje de cálculo de probabilidade, acompanha aí. Eu vou começar com um exemplo para a gente entender um pouquinho esse processo do cálculo, tá bom? Espaço amostral equiprovável, o que seria isso? Suponha que um casal queira ter dois filhos Cada um dos filhos poderá ser do sexo masculino ou sexo feminino. Sabendo que a chance de nascer um filho do sexo masculino é igual a de nascer um filho do sexo feminino, independente do sexo dos filhos anteriores, qual é a chance de esse casal gerar dois filhos do sexo masculino ou masculino? Então, temos aí o. A, vamos identificar então o... Espaço amostral e o evento. Então, o evento ficou claro: quero sequencialmente dois filhos do sexo masculino. Então, vamos pensar uh, o espaço amostral e o evento, e dois filhos do sexo masculino. O espaço amostral é fácil de calcular, imaginar: aqui a gente tem as possibilidades masculino e masculino, masculino e feminino. Posso também ser o primeiro ter nascido feminino e depois masculino e pode ter dois filhos do sexo feminino então nós temos para o um espaço amostral NS quatro ou seja tem quatro possibilidades tá e o espaço amostral é único tá masculino masculino assim a chance de o casal gerar dois filhos do sexo masculino é de uma para quatro nós vamos representar, então, de forma fracionária, desta maneira, 1 um para 4, ou de 1 um quarto. Nessa situação, então, vamos considerar que para cada evento simples existe a mesma chance de ocorrência. Então, quando adotamos esse critério em um mesmo espaço amostral finito, esse espaço é denominado espaço amostral equiprovável. Tá? Então, aí essa definiçãozinha. E aí, na sequência agora, vamos para efetivamente para o cálculo dessa probabilidade. Esse conceito em um espaço amostral S equiprovável, finito e não vazio, a probabilidade de ocorrência de um evento E, indicado por P de E, probabilidade de que E aconteça é a razão entre o número de elementos do evento ele de E, que é o que a gente já aprendeu a calcular, e o número de elementos do espaço amostral N, S ambos nós vimos no vídeo anterior se você perdeu, assiste lá a como identificar N, E NS. e a partir daí o cálculozinho é bem simples é N, E sobre NS, ou seja, o número de elementos do evento a ser calculado dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Assim a gente obtém uma fração e, por consequência, nós podemos escrever, representar essa fração como no exemplo anterior de 1 um quarto. Né? Nós podemos representar ainda pela forma decimal, 1 um dividido por 4, 0,5, ou ainda por porcentagem, então, basta a gente multiplicar por 100, esse, esse número decimal aqui nós chegamos em 25%, tá? ou simplesmente, ou também multiplicar a fração por 100 e temos a razão percentual ou porcentual, ok? Algumas consequências dessa definição, então, o número de elementos, o número de elementos do evento tem que ser maior ou igual a zero e menor ou igual ao conjunto do espaço amostral, certo? Ele tem que variar de zero até, ou seja, nenhum, que aí vai ser 0%, por né? ou até o número total de elementos, que vai ser 100% por cento, já chega ali na sequência. A quociente, então, entre NE sobre NS vai ser maior ou igual a zero e menor ou igual a 1, já que ns sobre ns, se ele for o mesmo valor. E esse, essa probabilidade vai ser um número entre 0 e 1, tá? sendo que 0 é nenhuma chance de que ocorra, e 1 significa 100% de chance que ele ocorra. Tá? Ou seja, 0 é um evento impossível e 1 evento certo. E aí qualquer valor entre 0 e 1, um, vai ser uma porcentagem que vai uh, indicar essa, a chance de que esse evento aconteça. Vamos agora para um exemplo. Uh, no lançamento de um dado, qual é a probabilidade de a face superior apresentar? Bom, lançamento de um dado, nós já sabemos que ao lançar um dado, a gente já calculou isso no outro exercício anterior, nós sabemos que é de... Opa, vou escrever isso direito. O meu espaço amostral é de seis elementos, tá? Ao lançar um dado. A chance, então, de que o um número... Vamos para a letra A. A chance de que o um número 3 aconteça. O evento um vai se chamar... O número 3. O número de elementos... Uh, o número de elementos desse evento 1 é um único número, né? Então, é 1. Portanto, a probabilidade de que E1 aconteça vai ser, então, o número de elementos de E1 dividido pelo número de elementos do meu espaço amostral. Desta forma, 1 para 6. Okay? Esta é a chance de que o evento lançar um dado com seis faces e caia um, um único número. Esse aqui. Letra B, um número oops, mais. Um número menor que 7. O evento E2 é um número menor que 7. Então quantos elementos tem esse meu E2? N de E2 vai ser então eu, só para tornar mais objetivo vou colocar só a quantidade de elementos de E2 porque os, o conjunto E2 é formado então, por todos os números menores que 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 então temos 6 elementos a probabilidade então de que E2 ocorra a probabilidade de que E2 ocorra, vou escrever assim, não gostei disso. Vou escrever direito aqui. Okay. A probabilidade de que E2 ocorra vai ser então N de E2, que é 6, dividido por N de S, ou seja, o meu espaço amostral. 6 dividido por 6, ou seja, um. O que, que significa isto? Que este é um evento Certo Tá E depois vamos para a letra C Que diz assim Que o um número que A chance E3 é, Se refere A um número menor que 1 um. Ah, mas o número de eventos Quando eu vou jogar um dado Não existe chance O conjunto de, do evento E3 é vazio. Tá? Portanto, eu tenho zero elementos neste conjunto E3. E a probabilidade de que E3 ocorra vai ser então o número de elementos de E3, que é zero dividido por 6. Este é um evento impossível, ok? E por fim a letra D. Se eu consigo nesse espacinho fazer a letra D aqui, um divisor da soma dos pontos de todas as faces do dado, tem que ser um e 4 é um divisor, então vamos primeiro somar todas as faces, as seria 1, um, 2, mais 3, mais 4 mais 5 mais 6, então temos aqui 3, 6, 10, 21. Então, a soma de todas as faces é 21. Para que o número seja divisor de 20 por 21, ou divida 21, uh, os divisores de 21 é o 1, o 3 e o 7, né? Só que o 7 não é possível. Então, o conjunto E4 é formado pelos elementos 1 e 3 e o número de elementos de E4 é 2. Desta forma, a probabilidade de que e4 aconteça, vai ser de 2 para 6, ou de 1 um terço, ok? E vamos para um, um outro segundo e último exemplo, no lançamento simultâneo de uma moeda e de um dado, determinar letra A, o um espaço amostral, olha só, eu vou lançar, vamos então, determinar o meu espaço amostral. Veja que eu não estou falando da quantidade de elementos, é para determinar o espaço. Então, eu vou chamar de a moeda cara, as possibilidades é cara ou coroa, chamando C de cara, ou K de cara e C de coroa. E aí eu posso ainda ter, no lançamento de um dado, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, ao lançar um dado, eu vou ter, na verdade, uma moeda e um dado, eu vou ter a seguinte combinação, simultaneamente. Então, cara e um, coroa e um, cara e dois, coroa e dois, cara e três, coroa Três e três, cara e quatro. Acho que aqui eu já fiquei em cima, né? Não, ainda não, continuando aqui embaixo, coroa e quatro, cara e cinco, coroa e cinco, e para terminar cara e 6 e coroa e 6, tá? desta forma uh, eu já vou determinar aqui o número de elementos do meu espaço amostral que é fundamental para os cálculos na sequência, então eu vou ter aqui ficou faltando 6 ali em cima, né? ok, uh, ficou... então são 12 elementos. Fechou, tem todos aqui. Tem 12 possibilidades lançando simultaneamente moeda e o dado. A letra B pede o número de elementos do evento E1, coroa na moeda e face par no dado e a probabilidade de que isso ocorra. Vamos lá. Descer um pouquinho mais. Fazer de outra cor para não misturar aqui. Então, o número de elementos E1... Vai ser ou, os elementos E1, coroa na moeda e o um número par uh, e face par no dado. Então eu posso ter coroa E 2, coroa e 4, e coroa e 6. E o número de elementos de E1 opa, aí, o número de elementos de E1 é 3. A probabilidade de que E1 aconteça, então, vai ser de 3 para 12, simplificando, é de 1 quarto, 0,25%, né? Então, vamos trabalhar com a porcentagem ainda. A questão C, descendo para outra página aqui já, a probabilidade de ocorrência do evento E2... Face 3 no dado. Face 3 no dado, eu posso ter o seguinte, não importa se é cara ou coroa, então cara e face 3, estou trocando aqui a, a fala, é cara cara, face 3 que nós denotamos antes, e coroa e 3, desta maneira... A probabilidade de que E2 aconteça vai ser, então, de 2 para 12, ou 1 um sexto. E a letra D, a probabilidade de ocorrência do evento E3, coroa na moeda. Letra D, coroa na moeda, então o evento E3, Então pouco importa o número, tem que ser... Coroa, pode ser coroa 1, coroa 2, coroa 3, coroa 4 e coroa 5, coroa 6, estou insistindo em deixar o 6 de fora né então eu tenho o número de elementos G3 de é 6, que é a metade do meu espaço amostral, então fica fácil chegar na conclusão que a probabilidade que E3 ocorra é de 6 para 12 ou de 1,5 ou 50%. Certo, pessoal? Cálculo de probabilidade, por enquanto, é isso. Então, obrigado por terem acompanhado até aqui. Até mais!